Uma pessoa trabalhando online tem sempre aquele barómetro um bocado virtual, não é? Que é os likes e os shares e não sei o quê. E só que é muito difícil pôr-lhes caras e cabeças e corpos. Ou seja, uma pessoa vê tipo 4 mil likes, 5 mil likes e acha brutal. E às vezes faço exercício de pensar, podia ter esta gente toda a jantar em casa? Não podia, são 5 mil, já é muito. E depois o meu namorado também dizia, como é que era? era acho que era 60 mil, quando eu chegasse a 60 mil, para eu ter uma noção, já enchia o estádio do Benfica. É, não é? É tipo 160 mil. Não sei se estou a 17, se eu estiver errado ele vai-me matar, vai matar. Mas pronto, a medida do estádio do Benfica, tipo quando cheguei a ele, ele disse isto agora, já é um estádio, de eu, oh, pronto, eu preciso deste tipo de comparações. Um, mas assim, o, o grande choque, para lá de todos esses números e, e métricas virtuais, foi, foi, se calhar foi, olha, foi este ano, foi há uns meses, quando fui ao, ao live, ao festival, Pai, de repente não andava tipo, 10 metros sem ter pessoas a ver, e, e bem, tipo, pessoas a, a viver comigo e a, e a querer tirar fotografia, tipo, toda uma coisa que é de zero a minha realidade e eu fiquei chocada. Eu e as minhas amigas eu fiquei chocada, as pessoas Também acho que Eu acho que fui no, foi num dia em que devia estar tipo, reunido muito do meu target, assim, mais betuxos, mais miúdas, era um dia assim, tipo, mistura mi, mi explosiva, mas de repente, eu estava a assim ser super abordada, eu, tipo, eu estava parva, foi, foi, foi incrível, mas foi, mas foi a primeira vez que como isto acontece em carne e osso e a regularidade, não andava 10 não andava metros, não conseguia ir à casa de banho e isto pronto, obviamente que não foi sempre assim, mas acontece na rua normalmente, foi aquele contexto, mas pensei, valha-me Deus, isto é real, isto acontece e há pessoas de carne e osso do outro lado, afinal uma pessoa não tem noção até a ver.